Okay. Resumindo e indo direto ao ponto. A NVIDIA acabou de vazar um novo Counter-Strike, além da Cersei 2 no CSGO. Não é clickbait, não é teoria da conspiração, isso realmente vazou. Eu vou mostrar tudo pra vocês. No Twitter tá todo mundo falando disso desde ontem e tem muita gente com medo. Afinal, se um novo CS será lançado, o que será das skins do CSGO? Elas vão acabar? Vão desvalorizar? Porque todo mundo vai sair do CSGO? O que vai acontecer? Eu confesso que de início, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, né, por conta da cs 2 sendo vazada, eu fiquei muito preocupado por conta das skins.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 CS2.exe. Isso fez, rapaziada, com que toda a comunidade de CSGO ficasse se perguntando sobre o que seriam esses executáveis e por que a NVIDIA estaria adicionando suporte para eles. E aqui é que a parada começa a ficar mais bizarra ainda, porque ao investigarmos mais a fundo, descobrimos que esses executáveis estão relacionados a um projeto chamado Counter Strike 2. Além disso, guys, a presença de uma configuração específica para CSGOS2.exe no update mais recente do GeForce Experience sugere que a NVIDIA está trabalhando ativamente nesse projeto. No entanto, é importante ressaltar que ainda não há informações oficiais sobre o que é exatamente o Counter-Strike 2. Definitivamente não sabemos que a Valve tem esse projeto ou então se ele já está pronto e será lançado em breve, enfim, não sabemos de nada. Até então a Valve não divulgou nada. Tudo o que sabemos é que a Nvidia está adicionando suporte para esse projeto em seus drivers. Isso é um fato, isso aconteceu ontem, mas prestem atenção que não acaba por aí. Foi encontrado também, na última atualização do GeForce Experience, uma confiança para o arquivo csgos 2exe onde o nome da versão desse arquivo é CERCE2 ou seja, se você acha que s 2 é outra coisa não sei Season 2, não faço ideia de que segunda temporada Seria essa, mas enfim, se você tem dúvida Que esse S2, logo após CSGO Não é de Cersei 2, a própria NVIDIA já nomeou a versão desse arquivo Para Cersei 2, isso é muito louco Rapaziada, pra quem tá duvidando até das prints Que estão aparecendo aí na tela, o arquivo de Configuração mencionado no Twitch está localizado Nesse diretório específico que está aparecendo Agora no vídeo, então todos vocês Que possuem né, placas NVIDIA Podem checar essa informação com os próprios olhos Esse diretório rapaziada, é onde os Dados de configuração são armazenados para o software de Force Experience, que ajuda a otimizar o desempenho dos jogos em GPUs NVIDIA. Mas cachorro, e aí, Para lançar o CS2, ninguém vai mais querer saber do CSGO, as skins vão cair de preço, Ferru. Eu cheguei a pensar nisso, fiquei com muito medo e inclusive já estava escrevendo o roteiro de um vídeo para alertá-los sobre esse risco aí com as skins de CS até... Que eu descobri algo maravilhoso, algo que me deixou muito tranquilo e despreocupado. O um perfil no Twitter, chamado AquaSmith revelou que o executável CS2.exe é algo completamente relevante. E que o mesmo já estava nos arquivos da Nvidia desde 2014, ou seja, há pelo menos 9 anos. Contudo, o executável CSGO S2.exe é o executável da Source 2 que não estava lá antes. Ele acabou de ser adicionado pela Nvidia e em poucas horas já foi descoberto pela comunidade. Resumindo, a Cersei 2 está chegando. A Nvidia sem querer, ou não né, não sei Deu uma notícia que todos nós queríamos A Source 2, se não está pronta, está quase pronta E é sim uma confirmação rapaziada Porque, desculpa, quando juntamos esse vazamento Com aqueles vazamentos de meses Atrás, onde arquivos da própria Valve Revelou mapas do CSGO Sendo criados com a terminação S2 no nome do arquivo, vazou também Que a Valve estaria preparando O CSGO, muito provavelmente o CSGO Já na dois meses, enfim, a Valve Já estava trabalhando para que o CSGO Tivesse suporte para a tecnologia de Ray Tracing, que é da NVIDIA. Coincidência? Não. Mas o fato do Twitter oficial do CSGO, há mais de um ano, ficar mudando a foto de capa, agora tá só o símbolo daquele bonequinho, mas toda hora fica mudando apenas para Counter Strike e só Counter Strike, não Counter Strike Global Offensive. E tem outra coisa que até agora ninguém falou e eu quero mostrar pra vocês. É meio irrelevante? É. Mas o CSGO acabou de criar um perfil oficial no TikTok. Isso ontem também. Será que eles estão preparando o terreno para anunciar alguma coisa? Eu, rapaziada, de verdade, não acho mais nada, mano. Eu tenho certeza. Você acredite ou não. Eu tô aqui, passando informação e dando a minha opinião. Não menti em nada. Nada. Porque sempre que eu posto esse tipo de vídeo, mano, eu recebo uma onda de comentários. Gente me xingando, falando que eu tô mentindo, que é mais um clickbait. Cara, não é. É real. Vocês podem fechar esse vídeo e checar a informação. Só peço uma coisa. Se inscreva no canal e deixa o like no vídeo. É muito importante pra mim. Eu tenho o sonho de bater um milhão de inscritos. E quando a certidão chegar, vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir!